Olá gente, nós estamos aqui para uma conversa, estou sentado com o Todd White, que vamos promover o livro dele em português, A Vida é Curta, Deixa um Legado, a história do Todd White, aqui do meu lado está o Fábio Lugarini, pastor da House Church em Curitiba, amigo de longa data e que está à frente do Lifestyle Christianity, que é o Ministério do Todd e ele está à frente do Ministério aqui no Brasil. Vou deixar ele de terminar de apresentar a turma e nós vamos ter um bate-papo muito interessante. Olá pessoal, nós estamos muito contentes com essa parceria através da orvalho.com e também do Lifestyle Christianity em promover esse livro do Todd White que vai trazer com certeza um impacto relevante para o reino de Deus aqui na, na nação, no Brasil. Aqui junto comigo nós temos o, o pastor Fabinho, pastor da bola de neve na Fazenda Rio Grande, também membro da diretoria do Lifestyle no Brasil e conosco Todd White. Então, nosso desejo é que vocês sejam inspirados, encorajados a, a realmente perceber a história fantástica que Deus fez através da vida do Todd e continua fazendo. O Fabinho vai nos ajudar com a tradução, é, não apenas as perguntas que fizemos para o Todd, mas também as respostas, mas antes dele falar, eu gostaria só de dizer, já faz é, alguns anos, um bom tempo, que tive o privilégio de conhecer o Todd numa conferência do CEFAN, a sigla para Christ for All Nations, Ministério fundado pelo Ryan Bonk, que já está na glória, depois disso tive o privilégio de encontrá-lo em outros vários eventos, tivemos o privilégio de tê-lo ministrando num evento na nossa igreja, e me lembro de uma ocasião onde nos encontramos em Belo Horizonte, eu vi ministrando alguém já na entrada do hotel, a pessoa que o levou outro dia para o aeroporto, né, me testemunha, falou, cara, ele deu uma palavra de conhecimento para o atendente lá do, do check-in, começou a chorar, entregou a vida a Jesus, é, quando conversamos, mostrei uma foto da família quando ele viu meus filhos, ele deu uma palavra de Deus sobre cada um deles, muito precisa em relação ao chamado deles falei, olha, eles vão estar no evento em Curitiba Bom. nós nos encontramos em BH, ele estava indo para a nossa igreja você quer que eu peça para eles te procurarem, para você contar? Ele falou, eu acho eles né? eu achei até que era uma conversa meio brincadeira, depois os dois disseram que ele achou eles no meio da multidão deu a mesma palavra né? e o, o, o, o Tódio que eu vejo nele alguém que me inspira demais, é que tudo aquilo que eu tenho ensinado a respeito do Espírito Santo ao longo dos anos, né? que o resultado da operação dos dons pode ser extraordinário, mas o processo é simples e que a gente pode viver uma vida intensa no sobrenatural sem ser o cara esquisito, é algo fantástico que a gente vê no tote, né? Mas mais fantástico ainda do que sua a forma que Deus usa é a história que levou a isso, que vem da sua conversão. Então, eu não sei se você quer perguntar algo antes, Fábio, mas acho que a gente poderia começar por aí, como foi a conversão, o que, é que você acha? Well, Eu era um viciado há muito tempo. Yeah, 22 years of addiction and anger and hatred and everything that goes along with that. anos de vício, ódio, raiva e tudo que acontece junto com a vida dessa forma. I I I didn't believe in Jesus. I didn't believe in God. I believed in me and what I could do for myself in this world. Eu não acreditava em Jesus nem em Deus, mas eu acreditava em mim no que eu poderia fazer por mim mesmo nesse mundo. E honestamente, por 34 anos, ninguém falou para mim de Jesus ou de Jesus para alguém, para quando um que eu conhecesse. Assim. Until one day when I was actually suicidal at the end of my nine years of being with this girl, então, um período em que eu estava realmente suicida, durante nove anos que eu estava com uma mulher especificamente, eu ameaçava me suicidar continuamente durante o nosso relacionamento. A gente tinha uma filha de sete anos e meio. E eu ameaçava matá-la e qualquer um que estivesse com ela. E, em vez de ir a um gabinete de arma para pegar um rifle um dia, I drove to e ao invés de comprar um rifle, eu fui para uma igreja porque eu vim em algum lugar and I met my first pastor and he told me that, since I don't want my life why don't I give it to somebody that does? então eu conheci o meu pastor que me disse já que você não quer a sua vida então por que você não dá ela para Jesus porque ele é aqui life mas eu não podia entender como alguém iria querer a minha vida And he told me that it's not about what I've done, it's about what Jesus did for me. E ele falou não é o que você faz, mas o que Jesus fez por você. It just didn't make sense to my brain. Isso não fazia sentido pro meu cérebro. But something in my heart said anything is better than this. Mas algo no meu coração disse qualquer coisa pode ser melhor do que isso. So I didn't surrender to Jesus, I kind of incorporated him in to what I could get from him. Então eu não realmente aceitei Jesus, mas como que eu me incorporei para ter aquilo que eu precisava dele. And so the a Então nos próximos cinco meses e meio a raiva aumentou, o vício aumentou, o ódio aumentou. Until one night I went out and ripped off a drug dealer that was in my car. I told him that I was a police officer. Então, em uma noite eu saí e tinha um traficante de drogas no meu carro e eu falei para ele que eu era um policial. Nos Estados Unidos, você lê seus direitos pelos policiais quando você é arrestado. Então, eu estava lendo esse drogador de drogas e seus direitos. Então, nos Estados Unidos, quando você prende alguém, você lê para ele seus direitos e eu estava falando para ele os direitos dele. E eu falei para sair do carro e colocar as mãos sobre o carro, sobre o teto. E, após ele sair, eu hit the gas and Então, logo que ele saiu do carro, eu liguei o motor do carro e ele descarregou uma 9mm ali pela janela do meu carro. And an E car eu ouvi uma voz audível no meu carro dizendo, eu tomei essas balas para mim. Você está pronto para viver para mim agora? E my haste to get away from this shooting, trying to get away, e na minha velocidade saindo assim no desespero para escapar desse tiroteio. Is, is and, and e a minha adrenalina está subindo, eu estou tentando escapar rapidamente. You. You e a voz continuava vindo. Eu tomei essas balas para você. Você está pronto a viver por mim agora? Eu tomei essas balas para você. Você está pronto a viver para mim? I tried to do the drugs that night that I stole even e eu tentei usar aquelas drogas que eu tinha roubado naquela noite ainda e aquela voz impedia de eu ficar alto, de eu ficar louco com aquela droga. House, então quando eu cheguei na minha casa, eu saí do carro para olhar onde aquelas balas tinham atingido o carro. I had no holes in me. porque eu não tinha nenhum furo, nenhum tiro em mim. Mas quando eu vi que o meu carro não tinha nenhum tiro nele De 3 metros de distância a Uma 9 milímetros totalmente descarregada and the voice was still in my head. E a voz ainda estava presa na minha cabeça Eu fui para a porta e minha out of my life!" E eu cheguei ali na porta e a minha esposa estava ali dormindo com a minha filha ela falou saia saia da minha vida!" I went away to a place called Teen Challenge. E Eu fui para um lugar chamado Teen Challenge. And I was there for two months. E eu fiquei lá por dois meses. I lost everything. E eu perdi tudo. E lá no Teen Challenge eu tive três noites nas quais eu tive encontros com Jesus. E a Bíblia se tornou o primeiro livro que eu pude ler inteiro na minha vida toda. E eu deixei esse programa 10 e eu saí desse programa dez meses antes. E quando eu cheguei na minha casa, minha filha veio correndo através do jardim né, da varanda da minha casa e me abraçou. eu falei o quanto eu estava arrependido de todas as coisas que eu havia feito. And she said, Why are you sorry? You're home. E ela falou, por que você está se desculpando? Você está em casa. E eu tive que dizer como eu não podia viver lá, Mommy, I hurt mommy so bad. E eu falei pra ela como eu não poderia viver naquele lugar Porque eu havia machucado a mãe dela muito Então eu abracei a minha filha e falei pra minha namorada né, Que era namorada no momento E ela é, né, pedindo desculpa por tudo que aconteceu E ela me olhou e me disse Eu sei, quando você estava em casa, eu dei minha vida a Jesus E aí ela falou, eu entendo, eu sei porque enquanto você estava fora, eu entreguei a minha vida para Jesus. At e alguns dias depois, nós nos casamos, no intervalo entre o primeiro e o segundo culto na igreja. 17 E ela se tornou minha esposa, e isso foi exatamente 17 anos atrás. Agora, na verdade, vai fazer 18 em outubro. And it's been quite a journey. E tem sido uma, uma jornada it's been E tem sido maravilhoso Jesus é o meu tudo Jesus é o meu Bom, no livro você conta detalhes da, da história antes e depois de Cristo E é empolgante, na verdade eu quero te agradecer tornar, tornar pública essa história e abençoar tanta gente Mas um dos propósitos do livro não era só mostrar o que Jesus podia fazer na conversão no sentido de arrancar alguém das trevas levá-lo a ser salvo. O que foi construído em Cristo depois também é muito inspirador nessa história. Você pode resumir um pouquinho disso para encorajá-los, mostrar a sua intenção em relação a, a que a história do livro chegasse a eles? Se eu puder é, complementar a pergunta, eu lembro que quando eu conheci o Todd, em 2013, alguns anos atrás, eu, eu julgava que eu era um bom evangelista e de repente eu tive a oportunidade de ser o motorista do Todd durante uma conferência em Curitiba e no andar pelas ruas e no andar é, entrando nos shoppings e restaurantes eu percebi o quanto eu ainda precisava crescer o quanto Jesus ainda precisava ser visto através da minha vida eu também considerava um bom evangelho <risos> então, somando, adicionando aqui a pergunta do Luciano conta um pouquinho para nós, Todd, a respeito do propósito do livro e o que Jesus tem feito através da sua vida depois da sua conversão. A primeira coisa que tem que sair do caminho é a condenação. Condemnation, guilt, shame, regret, all of those have to be pushed out of the equation. Então, condenação, né? essa autocomiseração, essa, essa questão de se arrepender constantemente, mas não no arrependimento real, isso tem que sair totalmente do caminho when Jesus paid the price that he did he didn't say i'm going to retain your sin i'm going to retain your acts that you've done i going to remove them that's what he said então Jesus diz quando você se arrepende eu não vou reter as coisas que você fez eu não vou reter os seus pecados eu vou removê-los de você so the biggest the most amazing testimony that we're seeing two two amazing testimonies from the book one Uh, people that are dealing with guilt, shame, and condemnation are getting free. regret, walk supernaturally normal life. Então algumas coisas estão nós e vocês vão ver nesse livro. A primeira, a pessoa que está lidando com culpa, condenação e vergonha, eles vão ver isso removido das suas vidas e vão conseguir viver uma vida cristã realmente com Jesus. So I would say that if you're hungry, To not be condemned if you're hungry to not be guilty if you're hungry to not be ashamed if you're hungry to not live in regret and if you're hungry to have the miracles of God flow through your hands through your mouth on a daily basis and that God wants to use you to reach people então se você está faminto por viver sem condenação faminto por viver sem culpa faminto por viver realmente sem a vergonha, é, como um peso na sua vida. Essa é uma boa oportunidade você ler esse livro entender essas coisas, ver tudo isso sair de você. So of the book is my então, dentro do livro está o meu testemunho em depth of how dark my life was. E a profundidade de quão obscura, escura era a minha vida. E em detalhes, o que aconteceu quando eu encontrei com Jesus. E depois, o fruto de entender. Então, o fruto também, para que haja entendimento do que eu fui salvo e para o que eu fui salvo. Então, o fruto pelo qual fui salvo são todos frutos mortos. Então, o fruto para o que eu fui salvo são todos frutos de vida e estão vivos. E Esse fruto vem de uma árvore de retidão plantada no Senhor. Jesus said about the disciples, you're my disciples, you bear much fruit and that your fruit remains God's well pleased that you bear much fruit and that your fruit remains. He didn't change that when we became disciples. Então Ele fala para os seus discípulos, né, que vocês deem frutos e frutos que permaneçam realmente e ele não mudou essas coisas quando nós nos tornamos discípulos. Sometimes we, we make people think that you have to have the office of evangelist to be able to share your faith. That's not true. Então muitas pessoas pensam que você tem que ter o um ofício do evangelista para você compartilhe da sua fé, mas isso não é verdade. The pastors, the apostles, the prophets, the teachers, the evangelists, all fivefold. They are all to equip the saints for the works of ministry. Então, cinco ministérios, o apostólico, o profético, o evangelista, o pastor e o mestre servem para equipar os santos para o ministério. There, that deals with the guilt, shame and condemnation issue right there. Então, isso lida com as questões de vergonha, culpa e condenação exatamente aí. Because when you understand your identity as a son, as a daughter, as a saint in the eyes of the Father, então quando você entende sua identidade como um filho uma filha como um santo aos olhos do pai the word saint means a, holy one set apart. a palavra Santo significa alguém santo ou separado the fivefold gift is for the equi of those that are holy ones and set apart for the gospel então cinco ministérios existem para que para que são santos separados para o evangelho. Training the saints for the works of ministry. Treinando os santos para o trabalho do ministério. Just the reality of you finding out who God's really created you to be. Apenas a realidade de você entender quem te criou para você ser. The byproduct of sonship is the miraculous. Então, o subproduto da filiação são os milagres. I for over 900 people I saw one eu orei por mais de 900 pessoas antes de eu ver meu primeiro milagre. E todo mundo me disse por que isso não era meu dito, e que eu ia fazer o Deus parecer mal, e que eu precisava parar de ir Eu descobri que a razão de que eles estavam dizendo isso, e eu descobri que é a razão pela qual eles falavam isso. É has to do whatever get faith out of the room so of the room. Porque a falta de crença tem que tirar a fé fora daquele ambiente. So Porque daí a falta de crença sente confortável na sua própria falta de crença. Faith causes friction. A fé causa fricção. Faith Ela traz perseguição, pessoal. understand that we that Jesus who knew no sin sin, so that we might become the of God that's in Jesus. Então quando nós entendemos que o próprio Cristo que não tinha pecado se tornou pecado para que nós nos tornássemos justos em Cristo Jesus? In Matthew 6 it says blessed are those that Pursue righteousness, that seek righteousness, that go after righteousness. Então, em Mateus capítulo 6 diz: Bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça ou de retidão. Righteousness is my right standing before God. A retidão é o meu reto permanecer diante de Deus. Righteousness enables me to come boldly to the throne of grace. E a retidão me permite entrar com ousadia no trono da graça. Righteousness enables me to boldly approach God and talk with Him. And have him talk to me every day. Então a retidão me permite me apresentar com ousadia diante de Deus e falar com Ele, ter Ele falando comigo todos os dias. Jesus pagou um preço muito alto só para nos levar para o céu, não é só isso. Is o céu é o meu destino. Um dia eu vou estar com Jesus no céu. O céu é o meu destino um dia eu vou estar lá com Jesus. But until then, mas até então, I am going to destroy the works of the devil here every day of my life. Eu vou destruir as obras do diabo aqui todos os dias da minha vida. I'm going to remind the devil that he really messed up when he crucified our king. E eu vou lembrar o diabo diariamente que ele realmente deu ruim quando ele crucificou o nosso rei. He his own eternity. Ele selou a sua própria eternidade. And he created God us in his image. E Deus nos criou na sua imagem. In the of God, he made man. E na no brilho de Deus ele fez o homem. in, the, in the garden, Adam and Eve their right in the, and the, keys to the devil. Então, Adão e Eva, ali no jardim, eles abriram mão do seu direito e deram ao diabo. And Jesus came to restore that which is lost. E Jesus veio para restaurar aquilo que estava perdido. So Jesus was and então quando Jesus foi crucificado e ressuscitou. And went to sit at the right hand, e foi sentado à destra de Deus. Holy Ghost was out, então o poderoso Espírito Santo foi derramado. No dia de Pentecostes. And now he is in and upon on this e earth. agora Ele está dentro e sobre o os crentes nessa estação. Spirit, 8, 11, dead, o mesmo espírito santo que levantou jesus dos mortos como dizem em romanos capítulo 8 Habita in us habita em nós, and he wants us e ele nos quer walk and understand our authority andando e entendendo a nossa autoridade understand the power of the gospel entendendo o poder do evangelho so that we can put the devil in his place para que nós possamos colocar o diabo no seu devido no lugar Fear gets cast out in his place. O medo é retirado neste lugar. Perfect love casts out all fear. O perfeito amor lança fora todo medo. Quando você se dá conta que você é perfeitamente amado pelo Pai, It doesn't matter what anybody says to you. não importa o que ninguém diz para você, porque ninguém pode tirar. Porque ninguém pode retirar. What nobody else has given you. Nem, o que não te deram. If God has given His one and only Son. E se Deus deu o seu único filho. So that whoever believes in Him. Para que todo aquele que nele crê. Wouldn't perish. Não pereça. But they would have eternal life. Mas tenha vida eterna. That isn't just go to hell one day. E isso não é, essa morte não é só ir para o inferno. Amigo. That perish is also think like hell. É também pensar como inferno. Well, we're headed to heaven enquanto a gente via, tá com as cabeças no céu. God wants to the way we think. Deus quer mudar o modo como nós pensamos. It's called repentance. E se chama arrependimento. Changing the way that I'm thinking. Mudando o modo que eu estou So in the book I go over all of these things and many, many more. Então no livro eu falo sobre todas essas coisas e muitas outras mais. But I go through my journey on praying for people. Mas eu vou na minha jornada do orar com as pessoas. E a minha esposa nem em público comigo por durante 9 meses. I am very Porque eu sou muito de confronto. I am talk to about Jesus. E eu vou falar com as pessoas no one to me for 34 years. Ninguém falou comigo por 34 anos. I could have gone to hell. E eu podia ter ido para o inferno. E Deus mas Deus teve misericórdia. Ele não me salvou para que eu ficasse em silêncio. Ele me salvou para que eu pudesse ser uma voz. Para ajudar a levantar cristãos que serão uma voz. Para que o reino de Deus. E o governo dele. Ao seu reinado. Cobrar. And all God's people e todo o povo de Deus seja naturalmente sobrenatural. And take back what the e okay. pegar de volta o que o inimigo roubou. Oh, oh, oh, yeah. yeah. Outras duas coisas além da sua conversão que me impressionam mm -hmm. no seu ministério. outras coisas que. Rises me about your ministry. A primeira você falou um pouco foi decidir viver diariamente experimentando o sobrenatural. The first thing you said, right? you to mas a outra diz respeito à sua revelação sobre o amor. But the second one is your revelation about love. Não apenas o quanto você é amado de Deus. Not only how much God, mas o quanto você tem que manifestar esse amor, seja evangelizando. How much you need to this love, or... Mas também a sua escolha de não permitir ser ofendido não se deixe de ser ofendido. Então, se você pudesse falar um pouquinho rápido dessa última parte, eu queria provocar as pessoas um pouquinho If por isso. Se você pudesse falar um pouco sobre essas coisas não sendo ofendidas. Sim. Sim. Sim. Sim. Bem, quanto a amor vai, há uma história em Luke 7, e é a senhora que vem para Simon casa de Simão, and she busts into this house and she breaks this jar então história contada na bíblia em que uma mulher entra na casa né de simão e ela começa a lavar os pés de Jesus e o seu vaso de alabastro and Simon the Pharisee reasons in his heart e então simão o fariseu ele em seu coração if this man were really a prophet se esse homem fosse realmente um profeta. He would never let this woman touch e ele nunca deixaria essa mulher tocar. For she is a Porque ela é uma pecadora. Jesus, knows what Jesus sabia o que eles pensavam. Ele disse, Simon, suponhamos que houvessem dois homens e ambos devessem algo a um senhor. That neither could repay. E nenhum pudesse pagar. And the knew it. E o mestre sabia. Um dão. A small amount, um devia uma pequena quantia and one owed a super large amount. e outro uma quantia muito grande, enorme. E Jesus disse, se o mestre perdoasse a ambos, qual desses dois o amariam mais? People told me, e as pessoas me falaram, when I, when I quando eu fui salvo, que a razão por que eu amo amava tanto, que a razão pela qual eu amava tanto of how much of é por quão pecador eu era. It didn't make sense to me Isso não fez sentido para mim, I we were all porque eu achava que todo mundo era pecador. Like tipo quanto pecador você pode ser? Eles estavam dizendo porque eu era um drogador, porque eu tinha sido extraditado para todo o país, porque eu estava indo e voltando da prisão. All that. Então eles falam que você foi um drogado, que você foi extraditado dentro do próprio Estados Unidos, teve problemas, todas essas coisas. This again is going to go back to the guilt, shame, condemnation, and regret. E isso entra de novo nesse ciclo de vergonha, culpa e remorso que vive nos atacando. What What that has to do with is that when I got saved, I believed that God didn't just forgive that my sin, but He forgot my sin. O que aconteceu é que, quando eu aceitei Jesus, eu realmente acreditei que Jesus não só perdoou os meus pecados, mas ele esqueceu de todos eles. You e as pessoas ficam falando, você amava tanto por quanto pecador você era. Mas o que eles estavam dizendo é que eles estão desabados por amarem, porque eles não pensam que eles eram pecadores horríveis. Então isso acaba falando através da voz deles que eles não são tão amantes porque eles não se achavam tão ruins pecadores. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E na lei de Deus você perdeu um, você perdeu todos. Então, so whether eu Or you one, we both all. Então se eu perdi todos ou pequei em todas as coisas você pecou em uma ambos pecamos em tudo That's 613 laws and commandments ah, leis e mais 10 mandamentos If you miss one you miss all E se você perdeu você perdeu tudo isso If you miss all of it you miss all of it Se você errou em um você errou em todos we both need the same forgiveness. E ambos precisamos do mesmo perdão When I met Jesus Quando eu encontrei Jesus he told me ele me falou que os meus pecados e as coisas ruins que eu fiz, ele não lembraria de mais nada. He told us all that. E ele falou a todos nós. So for me, então, para mim, para então, mim, revisitar o meu passado, apart from the blood of Jesus, fora do sangue de Jesus, é pedir para que um espírito de ofensa of venha na minha presente vida venha na minha vida presente e produza fruto de morte na minha realidade presente. E se ele perdoou isso and he e ele esqueceu isso, don't I just agree with him? porque eu só não concordo com ele com, com o veredito dele. The body of agree with that. O corpo de Cristo não concorda com isso she keeps that's not there. porque ficamos revisitando coisas que não estão lá. If we can get to this point, e se nós pudermos chegar nesse ponto the byproduct is loving much o subproduto é amar mais you can't help você não but pode evitar além de amar and to share the good news e compartilhar as boas notas when you realize how good that news really is quando você está de quão boas são essas boas notas it's hard to witness and share jesus with people é difícil testemunhar e compartilhar jesus com as pessoas if I'm still condemned by what he said he forgave se eu ainda estou condenado pelas coisas que ele já falou que ele perdoou. Mas quando eu vejo claramente o que o sangue de Jesus fez. Truth truth truth truth truth. É o processo de verdade sobre verdade sobre verdade sobre verdade. The cross. É a cruz. É o trabalho consumado de Jesus. É isso que te capacita para amar. E nessa árvore, Jesus foi Jesus morto. E no madeiro Jesus foi agredido, batido e maltratado como nenhum homem jamais foi. you at Jesus, it says he was unrecognized. E quando você olha para Jesus, a Bíblia diz que ele ficou irreconhecível. said you recognize it to be Jesus. Você não podia nem reconhecer que era Jesus. And I ask people, why do you think that was? E eu pergunto às pessoas por que você acha que isso estava assim. And then part of the answer is that by his stripes we healed. E parte das respostas é que suas pesaduras não são seradas. Mas pense pela lente da identidade. God us in his image. Deus nos criou a sua imagem. In the likeness of God, he man. E na luz de Deus Ele criou o homem. Man o homem saiu disso. Of sin, então, por causa do pecado, man didn't look like he was o for. homem não parecia mais nada com aquilo que ele foi criado para. So, on the cross Jesus became unrecognizable. Então na cruz Jesus ficou irreconhecível. So that you and I could become recognizable. It oh. When you see that, e quando você vê, it changes isso. the way you see yourself. Isso muda o modo como você vê a si mesmo. This is what enabled Jesus to be on that tree. E isso é o que capacita Jesus a estar ali no madeiro his state, No seu estado irreconhecível while he's being mocked and scoffed by Roman soldiers, Enquanto os soldados romanos caçoavam dele e o agrediam by Pharisees, Pelos fariseus and by these mockers, E por esses caluniadores. E Jesus olha por toda a caída do seu corpo e Jesus olhava através dos seus corpos. E olhava para aqueles que ele realmente estava morrendo. And he words, e ele fala essas palavras extremamente significativas. Pai, perdoa-os. Pois não sabem o que fazem. Did, e além de ele ter feito o que fez. Never know any eles nunca conheceram ele melhor. Então so Jesus... Então Jesus Looking at the ones that beat him, olhando para aqueles que o agrediram, his father, disse: Pai, perdoe-os. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Estevão, o primeiro mártir, é apedrejado até a morte. And right he dies, e um pouco antes dele morrer, e Saul, os persecutores e Saulo o perseguidor aquele sobre qual colocaram seus pés as roupas de Estevão. I personally believe that he was looking right at Saul. Eu pessoalmente acredito que Estevão estava olhando pessoalmente para Saul. same words that Jesus. E fala as mesmas palavras. Fathers. Pai. Don't hold this sin against them. Não coloque esse pecado sobre eles. It's the gospel. É o evangelho. That produces a, a heart. Que produz um coração que não quer segurar nada contra ninguém. It's the é o Evangelho. And so, we can live our life então, assim, nós podemos viver nossas vidas, Not being não ficando ofendidos By that do the of por pessoas que fazem as coisas mais loucas. My short 17 year with Jesus. Na minha jornada curta de 17 anos com Jesus, eu vi as coisas mais fracas. Eu já vi as coisas mais loucas que vocês podem imaginar. But if I hold, Mas se eu não pudesse segurar o mesmo coração que Jesus segurou, o mesmo coração que Stephen tinha, the same heart that Saul, who Paul, held, o mesmo coração que Saul, que se tornou Paulo, tinha. That is a heart of love, que era um coração de amor and total e perdão completo em all points em todos os pontos because to not forgive porque não perdoar is to say you're not looking for forgiveness é dizer que você não está procurando perdão we don't forgive to get forgiveness nós não perdoamos para receber o perdão we forgive because we've already been forgiven nós perdoamos porque já fomos perdoados and é so important é, é tão importante, I've, né? i've seen more people come to jesus eu vi mais pessoas virem a jesus because of being not rattled when they do crazy stuff por não serem repreendidos quando fazem coisas muito loucas. You know, in 1 Peter 3:15. Na primeira carta de Pedro 3:15. It says it's the it's one of the only places where it says to be on defense. É um dos poucos lugares em que se fala de ficar na defensiva. Because the church should be on offense. Porque a, a igreja deveria estar na ofensiva. He said be ready to give a defense. Mas ele falou, se preparem para se defender. For the reason why you're on offense. Pela razão, na razão pela qual vocês são ofendidos. Because we carry no offense. Porque nós não carregamos nenhuma ofensa. Be ready to give a defense. Estejam preparados para when, se defender. When people ask you. Quando as pessoas te perguntarem About the hope. Sobre a esperança. That you're carrying. Que você está carregando. Ready to give an Você tem que ser responsável. To the one that asked you. Com aqueles que te perguntam isso About the hope that you carry. Sobre a esperança que você carrega. Christ is in me. Cristo em mim, He's the hope of glory. é a esperança da glória, But Christ coming out of me mas Jesus saindo de mim, é essa esperança sendo manifesta. E no grande julgamento, and the great squeezing of a Christian, quando a vida do cristão for apertada realmente, I use the example of, of an apple. eu uso o exemplo de uma maçã, You get apple juice out of the apple. Você pega o suco de maçã da maçã. The orange, you get juice. E da laranja, você tem o suco de laranja. If an apple, and juice came out of it. Mas se você apertar uma maçã, e sair suco de laranja? It would be really strange. Vai ser muito estranho. And I believe that we can get to a place in Christianity. Mas eu acredito que nós podemos chegar num lugar no cristianismo. To where when we get squeezed, Jesus comes out. De quando nós somos apertados, Jesus é que sai. But the devil knows Mas o diabo sabe que se ele apertar as pessoas o suficiente but Jesus comes out. tudo menos Jesus sai daqui. Mas Deus quer fazer um trabalho perfeito em nossos corações. Então nós usamos Jesus em todo lugar. lugares. E nós devemos difundir a fragrância de Cristo. Na verdade, diz em Coríntios I think it's chapter two, verse 14. Acho que it 2 verse 14. It says God always leads us in triumph. Deus sempre nos guia em triunfo. And through us he diffuses the fragrance of the knowledge of him. E através de nós ele manifesta ou difunde o aroma dele. I say Christians they're Christians are, are an air freshener. Porque eu digo os cristãos são na verdade um ar condicionado. Like when you squeeze glade, it comes são? out. Quando você... <risos> quando você aperta um bom ar assim, sai um perfume, um perfume, né? E assim que tem que sair quando o um cristão é apertado. Jesus. Simple. Simply said. Simplesmente triste. It's the life. lived. É a vida vivida. We're all stand before him one day. Todos nós vamos apresentar diante dele um dia everything that we do in this world this, is a, this world is a training a dressing room for eternity esse é um local de treinamento endereço de treinamento para o mundo que é. it's like the olympian that, that é como um atleta olímpico que pratica 12 horas por dia. They train for years straight. E eles treinam 8 anos a And they go and compete in a 30-second race. Eles vão lá e competem numa competição de 30 segundos. All to be the first one that finish para ser o primeiro que vai cruzar aquela linha. And we live our lives E nós vivemos as nossas vidas como, um como olímpicos. Competing and actually under the rules. Competindo e dentro das regras. And then once we get there, e uma vez que nós chegamos lá that 30 race aquela corrida de 30 segundos is to hear the look at us and say, é para ouvir o Pai olhar para nós e dizer bem feito, certo? It's all for him. e é tudo para Ele amém tudo bem? tudo bem perfeito Todd, nós podemos perceber que você não apenas vive em amor mas é um amor intenso e na capa do livro Está escrito que a vida é curta, deixe um legado. O que você gostaria de dar para as pessoas que, que estão lendo o livro, como mensagem através desse tipo? You're here for max 100 years. Você está aqui para no máximo 100 anos. E eu, por exemplo, eu não havia nascido de novo até os 34. E eu pressionado para o reino por 17 anos. E eu estou ali pressionando no reino por 17 anos. I've made Jesus the in my life. E eu tornei Jesus a maior prioridade na minha vida. I've made the word of God the e eu tornei a palavra de Deus a maior prioridade. I've made and God's love the e eu tornei alcançar as pessoas e mostrar o amor de Deus a minha maior prioridade. I want to see just how far e eu quero ver o quão longe. This life, one life, essa vida é uma vida. Pode levar o Evangelho. E deixar um legado. Of what one could do, with their life. do que uma pessoa pode fazer com sua vida. Você só tem uma vida. E a vida que você está vivendo worth the price that he paid. Ela vale so, o preço que ele pagou. Isso foi dito por um homem gigante de Deus, Leonard Ravenhill. E isso foi dito por um maravilhoso homem de Deus, Leonard When you give your life to Jesus, quando você entrega sua vida para Jesus, your life belongs to Him. A sua vida pertence a Ele. It doesn't belong to you anymore. Não pertence mais para você. Every breath, e cada fôlego. Every word, cada palavra. Everything we do, tudo que nós fazemos. Colossians 3, Colossenses Says whatever we do, seja o que fizeres, in word, em palavra, ou em deed. Ou em unhar. Do everything Faça tudo. As unto the Lord, como que para o Senhor. And not for e não para as pessoas. The, the church sometimes compartmentalizes the gospel. And a igreja às vezes coloca o um evangelho em compartimentos. And we separate the sacred from the secular. E a gente separa o sagrado do secular. Mas o lifestyle. Of Christianity. Mas o estilo de vida do cristão the from the não separa o sagrado do secular. secular is taken out. O secular é arrancado para fora. All is sacred. Tudo é sacro e santo. So if I understand that, então, se eu entendo isso, porque nesse livro, falando de deixar um legado tem a ver com o seu trabalho, your family, com a sua família, com todo mundo que você está. Todo lugar que você faz compras, todo lugar que você coloca combustível, everywhere you go to, to eat at restaurants, everywhere. Todo lugar que você vai comer no restaurante, qualquer lugar. We want to go there. Nós queremos ir lá. we be conscious of conscious of God's presence. With e nós temos que ter a consciência da presença de Deus ali conosco. We want to make sure. Nós queremos ter certeza. That we acknowledge Him. Que nós o conhecemos In we do. Em tudo, reconhecemos em tudo que fazemos This is normal E esse é o cristianismo normal When people go to church, Quando as pessoas vão para a igreja Vamos dizer que você vai para uma igreja cheia do Espírito Santo When you go to church, Quando você vai para a igreja you're Você está empolgado Porque você quer ouvir o que Deus está dizendo mas aquilo não deveria ser o único lugar onde você vai ouvir Deus falar. E Jesus disse, Meus as minhas ovelhas reconheceriam a minha voz. E você é uma ovelha. Se você é um cristão, você é uma ovelha. E Jesus é o grande pastor. E todos nós temos o privilégio de ouvir a voz do Pai. Todos os dias da nossa vida. Em tudo que nós fazemos. And it's up to us to listen. It's, us to, it's up to us. Depende de nós. To obey. Obedecer. And it's up to us. It depends. To, to trust his voice. Confiar na voz. And to give him everything. I always tell people, all he wants is everything you are. Só uma vez é tudo que você tem. E not Não é só você tem que diminuir e ele tem que crescer. It's you must deny yourself, é pick up your cross. pegar, and follow. Si mesmo, pegar a sua cruz e seguir. way that seems right to a man. Há um caminho que parece certo para o homem. And we have to get that out of our minds. E nós temos que pegar o caminho que é reto para com Deus. It what your is. E não importa qual é a sua profissão. Não importa onde você mora. Não importa qual é a sua cultura. Because culture Porque every a cultura culture. do reino domina todas as culturas. There are so many people that say, well, that's just not our culture." E há muitas pessoas que falam, mas isso não é a nossa cultura. No God's kingdom culture works from within. Mas a cultura do reino funciona dentro dele. The kingdom works itself out. O reino funciona por si só, changes dentro pra fora. the way that we think. Mudando o modo como nós pensamos. Then it the way that we act. Então muda o modo como nós agimos. And therefore, if many Christians the way they think and the, the thought and the way they acted, the culture would change. Então, se os cristãos mudarem o modo de pensar, o modo de agir, então a cultura vai mudar. We need to change the way we think. Nós precisamos mudar o nosso modo de pensar. E nos arrepende. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Obrigado por escrever o livro, e acredito que é um privilégio para a gente ter isso em português. O Todd é alguém que me inspira, né? E realmente a gente fica feliz de nessa parceria entre Lifestyle Christianity e Orvalho, poder providenciar para que o livro alcance o maior número possível de pessoas. Eu tenho sido inspirado ao longo da minha vida por boas literaturas. E boas literaturas, né, é, é, parte delas não era apenas a doutrina, o ensino, mas homens de Deus que realmente transbordam isso. Cada encontro que a gente tem, a gente sai edificado. A nossa última conversa, no ano passado, foi uma janta que durou até as quatro da manhã, né, a gente falando das coisas do reino de Deus. E eu quero realmente encorajar, né? vai abençoar a sua vida encorajar não apenas a adquirir o um livro, mas a devorá-lo e com a certeza que eu tenho que você vai ser abençoado, compartilhar isso com o maior número possível de pessoas. Amém. Que Deus abençoe a sua vida que você possa ser inspirado, encorajado mais uma vez a ver o seu estilo de vida verdadeiramente como o estilo de vida de Jesus.